E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, Sessão Anos 80, só que dessa vez é Sessão Terror Anos 80, com quatro clássicos de terror, oitentistas, lançados em versões remasterizadas pela obras-primas do cinema. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar o vídeo, é só subir um pouquinho a tela, clica no botãozinho inscrever-se, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, curta, compartilhe esse vídeo com os oitentistas de plantão e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta...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 O espetáculo já começa na capa, com um design gráfico super oitentista, seja no uso das cores, quanto nas imagens dos filmes em destaque. O verso apresenta os filmes da coleção, bem como informa todos os detalhes técnicos de cada título. O digipack também tem um acabamento fosco internamente, repleto de imagens icônicas e nostálgicas dos filmes. E mantém a ideia do desgaste de tempo nas bordas. Na parte interna temos os dois discos e o bolso com os tradicionais cards, com a arte original de cada cartaz dos respectivos filmes. Os discos também seguem um padrão colorido com os desgastes nas bordas. Olhem a atenção aos detalhes, é uma linda edição. Realmente um belo exemplar para a coleção. Super caprichado no visual e recheado de conteúdo. No disco 1, um, temos A Bolha Assassina de 1988, dirigido por Chuck Russell, e mostra uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos aterrorizada por uma gosma espacial que tem por objetivo consumir a cidade toda. Com cenas bem criativas e efeitos especiais bem elaborados, com certeza prende muito a atenção e diverte. Ainda no disco 1, um, O Cérebro, de 1988, dirigido por Ed Hunt, e que também se passa em uma cidadezinha do interior, e um cérebro gigante alienígena cresce à medida que vai se alimentando do corpo e da Mente das Pessoas, que ficam hipnotizadas por um programa de TV. Novamente, a estética trash torna o filme um clássico do terror otentista. Já no disco 2, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, de 1988, dirigido por Stephen Kyodo e mostra uma trupe de palhaços alienígenas que tentam dominar uma cidade inteira e detalhe o disco voador no caso tem a forma de uma lona de circo preciso dizer mais E finalizando essa edição, o inédito Shocker, 100 mil volts de terror, de 1989, dirigido pelo saudoso mestre do terror Wes Craven, sobre um prisioneiro condenado à cadeira elétrica por seus assassinatos cruéis. E ele volta numa espécie de energia espiritual elétrica, sendo capaz de encarnar nos vivos através das ondas de TV, um clássico do terror finalmente lançado em dvd aqui no brasil os discos possuem menus interativos e animados e entre os extras temos entrevistas com os responsáveis pelos efeitos especiais making of e cenas de bastidores o que faz essa edição um item obrigatório em qualquer prateleira. E o que vocês acharam dessa coleção? Vocês já têm? E já estou esperando o volume 2, que já foi anunciado. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, Olha, clica no botãozinho à sua direita, faça a sua inscrição, ative o sininho, isso ajuda muito o canal, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der o um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos à sua direita, que tem bastante coisa legal pra vocês. E nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, pessoal!